Olá pessoal, bem-vindos à unidade 2, que nós vamos tratar sobre o poder legislativo. Então, a respeito né, do poder legislativo, é interessante falar que ele é uma das três instâncias de poder que existe em nosso país e que tem papel fundamental na administração pública do Brasil. Então, o poder legislativo ele é formado por aqueles que têm função na proposição de leis que são pensadas justamente para garantir o desenvolvimento do país, além também de atuarem como fiscalizadores das ações do Poder Executivo. Então, eu coloquei para vocês aqui que a atividade principal do Poder Legislativo é justamente o quê? Fazer leis, contando nessa função com a participação do Executivo na iniciativa, no veto ou na sanção. Então, ele tem também, além dessa atribuição, algumas outras atribuições, como, por exemplo, deliberações, fiscalização e controle o julgamento de crimes de responsabilidade e, inclusive, a chamada reforma constitucional, tudo isso inserido dentro do bojo da nossa lei maior, nos artigos, então, 48, 52 e 70, que depois vocês podem ler com mais calma, né, para que vocês possam, inclusive, dirimir algumas dúvidas, né, e curiosidades. Bom, o poder legislativo, ele pode se estruturar sobre duas formas. Que formas são essas? Uma delas é a unicameral e a outra é a bicameral. A unicameral, ela ocorre no âmbito dos estados, da federação, que são 26, dos municípios, que são mais de 5 mil municípios, e do Distrito Federal. Já a estrutura bicameral, ela vai ocorrer no âmbito federal, sendo exercício, exercido pelo Congresso Nacional. Então, aqui há a previsão da manifestação de duas casas da elaboração das normas jurídicas, isto é, dependendo da matéria, né, ela vai ter início na Câmara dos Deputados e o cenário vai fazer a revisão ou vice-versa à exceção de algumas matérias que são privativas de cada um desses órgãos. Então, a gente vai ter essas duas casas. E, no que tange ao nosso país, ele adota o sistema bicameral do tipo federativo, prevendo, então, o artigo 44 da Constituição Federal de 1988, que o poder legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe, então, do quê? Das duas casas. Câmara dos Deputados e do Senado Federal, frisando que cada legislatura tem uma duração aí de quatro anos. Então, o legislativo ele vai ter funções típicas e funções atípicas, como já dito anteriormente em unidade anterior. Então, a função típica vai ser justamente o que A inovação da ordem jurídica, que é legislar, e a fiscalização, que pode ser de duas formas, político-administrativa e econômico-orçamentário. Além disso, vai ter funções atípicas. Né? Que funções atípicas são essas? Justamente administrar e julgar. né A exemplo da contratação de pessoal, julgamento do presidente da república por crime de responsabilidade. né Então, o poder legislativo ele vai atuar nos níveis federal, estadual, e municipal, possuindo, então, representantes diferentes para cada um desses níveis mencionados. Então, os representantes legislativos, eles são escolhidos pelo povo brasileiro, por meio de eleição, e para a maioria dos cargos, a exceção né, do cargo aí de, de senador, que vai usar o sistema proporcional. No caso aqui do legislativo na esfera federal, como eu disse para vocês, ele é formado pelo Congresso Nacional. Então, o Legislativo, né, ele compõe-se, então, é, do Senado Federal, nesse, nessa esfera, e também do Tribunal de Contas da União, sendo que o Tribunal de Contas da União, ele é o órgão que vai prestar auxílio ao Congresso Nacional nas atividades de controle e fiscalização externa. E, no caso do Congresso Nacional, ele é formado, então, pela Câmara dos Deputados, e pelo Senado Federal então o Congresso Nacional ele tem como principais responsabilidades elaborar as leis e proceder à fiscalização contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial da União e das entidades da administração pública tanto direta quanto indireta e aqui eu coloquei para vocês também um pouquinho das características tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal então, no desenho aqui anterior, eu coloquei o Congresso Nacional, né, aqui tem esses dois desenhos, né, esses côncavos, um para baixo e um para cima. Um representando o povo aberto, que é a Câmara, outro mais fechado representando os estados, então, da federação. Isso por quê? Porque a Câmara dos Deputados, segundo o que consta lá no artigo 45 da nossa lei maior, representa o povo o sistema né, de eleição é o proporcional, é composta por 513 deputados federais, sendo que tem-se no mínimo 8 e no máximo 70 por estado, isso conforme o número populacional, então, se a gente pega o Amapá, né, é uma quantidade menor do que se a gente pegar o estado de São Paulo. É, no caso dos territórios, né, vai haver quatro deputados federais, e a idade mínima para se candidatar é 21 anos. Já no caso do Senado Federal, conforme prevê o artigo 46 da Constituição Federal, eles são representantes dos estados e do Distrito, Feder do Distrito Federal. O sistema de eleição é o um majoritário, o número de senadores é 81, e cada estado, e aí independente do número populacional, vai é, eleger três senadores sendo que cada um tem um mandato de oito anos, com uma renovação de um terço e dois terços de quatro em quatro anos. Né? Então, uma eleição vai se eleger um, na próxima dois e assim por diante, sendo que a idade mínima para se candidatar a senador é 35 anos. Bom, além dessa questão também, é interessante falar que o artigo 48 da Constituição Federal, ele elenca diversos assuntos que podem ser objeto de leis e que dependem da aprovação do Congresso Nacional e da sanção do Presidente da República. Por sua vez, o artigo 49, também da nossa lei maior, traz a relação das competências exclusivas do Congresso que são veiculadas por decreto legislativo para o qual não é exigida a sanção presidencial. Então, na maioria dos casos... A Câmara e o Senado eles funcionam de forma separada, porém articulada no exercício das funções do Congresso Nacional. Exemplo é o processo de elaboração das leis ordinárias, em que uma casa funciona como iniciadora, exemplo, a Câmara dos Deputados, e a outra como revisora, no caso, o Senado Federal. O artigo 57, parágrafo 3º, da outra parte, né, prevê a ocorrência de sessões conjuntas, tendo-se como exemplo a inauguração da sessão legislativa, é, da posse ao presidente, ao vice-presidente da República. Então, aqui são alguns é, exemplos né, de atuação, no, no caso, tanto conjunta quanto separada. A competência legislativa ela pode ser exercida também de forma privativa, de forma concorrente, suplementar e residual. A privativa está lá no artigo 22 e fala que compete privativamente à União legislar sobre alguns assuntos. Então, somente a União pode legislar sobre direito civil, direito comercial ou empresarial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ora... Isso significa o quê? Que há alguns assuntos que podem também ser de competência dos estados ou do município. Exemplo, dentro da seara tributária, tá? existe também a, a competência concorrente, a suplementar e a residual, que estão ali previstas no artigo 24 e artigo 25 da Constituição Federal de 1988. Mas vale dizer que o Congresso Nacional ele não faz só leis. Né? Então, o professor José Afonso da Silva ele divide as atividades em cinco grupos. Então, é competência né, do legislativo atribuições legislativas, né, primordialmente, mas também atribuições deliberativas de fiscalização e controle, julgamento de crimes de responsabilidade e atribuições constituintes. No que se refere ao legislativo na esfera estadual e distrital, ele é formado, então, pela Assembleia Legislativa dos Estados da Federação ou Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal. Então, a principal função do legislativo estadual é a de legislar, ou seja, criar leis estaduais de acordo com o que está definido na Constituição Federal de 1988 e na Constituição Estadual. Por quê? Porque os estados, eles também possuem constituições estaduais. Exemplo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, né, possuem constituições estaduais que não podem conflitar com a Constituição Federal. E a eleição dos deputados é feita por voto proporcional, ou seja, não basta ter a maioria dos votos para se eleger. Já no caso do Legislativo Distrital, os parlamentares eles desempenham atividades legislativas previstas da lei orgânica do Distrito Federal e no regimento interno, então, é, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, vocês veem que o nome né, das casas são distintos. Né? E no caso do Legislativo é, Distrital, eles têm por atividades, propõe aprovar leis, apreciar né, vetos, expedir decretos legislativos, resoluções fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, dentre outras atribuições. No que se refere ao Legislativo Municipal, ele vai ser formado pela Câmara de Vereadores. E o Legislativo Municipal ele participa do processo de formação justamente das leis municipais. Então, a função do Legislativo Municipal, ela consiste em elaborar leis que são de competência do município, bem como discutir e votar, projetos que sejam relacionados ao município. Então, a Câmara de Vereadores ela não vai poder legislar sobre assuntos que são de competência e de responsabilidade, seja da União, seja dos Estados da Federação. Bom, pessoal, é, fico por aqui. Espero que eu tenha sido suficientemente clara e nós nos encontramos, então, na próxima unidade. Tchau, tchau.